Olha só que bacana! Quando você pensa em cadeado, né? Ainda o tamanho eu acho que é um pouco é, grande demais. Mas olha que legal isso aqui! É um, um cadeado feito pela Bandlock, Lock, uma empresa da Califórnia, tá? E esse cara aqui ele aceita até cinco impressões digitais para estar tá fazendo a abertura. Naturalmente ele tem uma chave também, tá? Que é um, um mecanismo aí de Segurança, né, caso acabe bateria e tudo mais Mas você tem a possibilidade já de ter uma um impressão digital abrindo aí seu cadeado Isso não é uma coisa relativamente nova Mas das viagens que eu tenho vindo pra cá e que tenho visto É o mais bem acabado até agora né? Ele vai pro mercado agora em setembro, preço médio 49 dólares Não é tão absurdo, né? Eles ganharam um prêmio aqui de, de inovação agora em, em 2017 e vamos esperar ele, ele chegar no mercado aí para ver o que, que, que, que ele vai trazer de mais novidades.